Na minha época de igreja, eu sempre aprendi né, a decorar o que, que era a fé. A fé é o firme fundamento daquilo que se crê e a certeza daquilo que se espera. E aí eu sempre ficava me perguntando, mas como é que eu tenho certeza que eu sei o que, que é a fé? Porque você ter fé, dizer que ter fé é uma coisa, né, dizer que tem fé. Mas como que eu tenho a certeza de que eu realmente tenho uma fé genuína e é por isso que eu hoje vou fazer aqui as 12 características que distinguem que você realmente tem fé ou não e isso baseado no livro de Urântia porque ele tem uma parte aqui que você vai estar acompanhando diretamente comigo que fala exatamente sobre 12, 12 atributos que distinguem que você tem uma fé genuína ou não. Ah, mas Malvorian, isso é que você está dizendo é muito pouco para saber se eu tenho ou se eu não tenho fé. Ah, mas Malvorian, você pode é, ter fé e talvez não tenha uns atributos aí. Sim, gente, mas vocês sabem que eu uso sempre o livro de Durante como parâmetro para me dizer o que é aquilo que eu quero acreditar. Então, se tenho resposta por ele, eu simplesmente vou fazer o que aqui para você? Passar adiante, correto? Eu não vou aqui... Unir coisas de minhas crenças anteriores. Eu não vou aqui fazer um mesclado de outras crenças, outros estudos que eu tenha feito no passado, se o canal é sobre o livro de Urante. Então, tudo que eu vier a falar aqui sempre será baseado em quê? Beleza, pessoal? Então, vamos conhecer os 12 parâmetros que distinguem se você tem uma fé genuína ou não. Ok? Isso baseado no livro de Durante, certo? Vamos lá para a primeira. A fé genuína, ela faz a ética e a moral progredirem a despeito de tendências a animais inerentes e adversas. Então, geralmente, se você tiver uma fé genuinamente mesmo, genuína, você com certeza terá um, um, uma visão do mundo, de uma forma moral, diferente dos demais seres humanos. Você conseguirá ver irá sentir as coisas com uma moral mais aguçada. Você vai, por exemplo, ver uma pessoa jogando um papel no chão e vai se incomodar com aquilo. Você vai ver uma pessoa furando fila e vai se incomodar com aquilo. estou dizendo se incomodar, não estou dizendo que você vai reagir. Que é o meu caso, eu já reajo direto, já vou logo. Sei lá, estou numa fila de banco, a, a fila tá. O povo não tem aquela consciência de ficar organizado, eu já tenho aquele hábitozinho, eu creio que seja até um mau hábito, de ir lá e tentar ajudar as pessoas a se coordenarem na fila. Se eu vejo uma pessoa jogando lixo no chão, eu já vou logo e, pô, no mínimo eu peço a pessoa pegar de volta, né? Mas em geral não é assim que funciona. Até porque, como eu digo, eu sempre costumo dizer, eu sou periferia do livro Durante. Eu chego logo de formato com Pô, meu irmão, pegadinha, já para no chão, cara. Pô, vamos conservar as coisas mais limpas, né? Já chego logo dando um passo afora, que não é bem assim que deve agir, né? Mas, é, sou eu, né? A segunda característica. Produz uma mosca gigante no meu joelho. Espera aí um instantinho só. Olha isso. Não sei se dá para pegar, eu conseguindo ver aqui, não sei se dá para conseguir ver nem voou. Oxe, credo, <risos> é o que eu tô no, no Jurassic Park. Um dinossauro no meu joelho aqui, sem, sem sacanagem, vocês se conseguem ver na câmera desse tamanho. A mosca, meu Deus, você quer levar meu joelho embora? Segunda característica que distingue que você <risos> tem uma. uma, uma... Uma fé genuína. A fé genuína, ela produz uma sublime confiança na bondade de Deus, mesmo em face do desapontamento amargo ou derrotas esmagadoras. Infelizmente, o ser humano tem esse hábito de... Quando ela... Sabe que mosca. Meu Deus. Vocês devem estar ouvindo aí, né? É, o ser humano tem o hábito de quando sofre algum tipo de derrota seja, deixa eu segurar a câmera aqui tá, balançando. tá ventando, estão vendo que está ventando aí, né? ele tem o hábito de quando sofre uma derrota já bota logo a culpa em Deus e... perdem a fé no pai não, a culpa é do senhor e que o senhor quer me acabar comigo quer me ferrar gente, o pai ele simplesmente vai responder a nós como nós podemos a ele então se você meu Deus então, se você tem aquela fé genuína no Pai, você vai entender, aqui nas demais, estou na segunda, né? nas demais qualidades da fé genuína, você vai entendendo que o Pai nada tem a ver com as suas derrotas humanas. O Pai simplesmente quer o teu melhor se você buscar isso dele, ok? Então, se você sofreu alguma derrota, <risos> tem gente aí que excomunga Deus até por causa que o time de futebol perdeu. Você tem noção da coisa, né? Vamos para a terceira qualidade quem tem uma fé genuína. A fé genuína, ela gera profunda coragem e confiança a despeito de adversidades naturais e de calamidades físicas. É aquela pessoa que quando... Vamos supor, eu estou aqui, nesse ambiente, e sei lá, de repente, me vem uma tsunami. Eu vou olhar para trás e, poxa... Deus me abandonou. Ah, o pai me abandonou porque deixou que eu morresse aqui nessa calamidade, nessa catástrofe, um terremoto, que às vezes tem um terremotinhozinho aqui em Panamá, muito pouco, mas às vezes tem, de repente um terremoto faz a minha casa cair. A culpa é de quem? Não, gente, não é de Deus. É simplesmente o nosso planeta. Simples, não tem culpa. É o nosso planeta sobrevivendo, respirando. Ok? Então, esquece Deus nessa história. Ele não tem culpa. Não, é não esquecer de esquecer. É esquecer de acusá-la. Ele não tem culpa de nada. Aconteceu a calamidade, louve ao Senhor. Simples assim. Vamos para a quarta. A fé genuína demonstra equilíbrio e compostura inexplicáveis, a despeito mesmo de doenças desconcertantes e de um sofrimento físico agudo. É a famosa... A famosa desculpa que muitas pessoas ficam doentes e acaba fazendo o quê? Por que, que Deus me colocou essa essa maldição na minha vida? Por que, que Deus deixou que eu ficasse doente? Gente, eu já até expliquei sobre isso num vídeo onde eu falo sobre a saúde no livro de Urante. E eu estou olhando assim para baixo porque toda hora aquela mosca gigante, sabe? Aquela aberração monstruosa, aquele aquele ser Jurássico, toda hora para aqui no meu joelho, sei lá esse bicho me pica aqui, não sei. Então, está falando sobre o que mesmo? Acabei esquecendo. Ah, o sofrimento. E aí as pessoas tendem a colocar culpa das suas doenças em Deus, que Deus está me castigando. Essa enfermidade Deus me colocou porque é castigo. Eu tenho que passar por isso. Gente, infelizmente nós vivemos num planeta desse mal. Um planeta desse mal não teve, na mais a gente aqui, além de ser desse mal, deve sofrer a rebelião de Lúcifer. Então, vocês imaginam um planeta que já tem um padrão pré-formado? já está tudo ali já engatilhado, tudo certinho para poder desenvolver e ele sofre rebelião, não vai ter influência divina se ele já sofre imagina as reações adversas de um planeta em que é decimal, tudo é experiência e ainda tem a rebelião de Lúcifer que você tem que cortar o contato direto com os seres celestiais complica né? então os portadores da vida, eles fizeram mágica com a gente aqui, eles tiveram que sei lá, se superar porque eles tinham que preparar um corpo e sem auxílio para poder coordenar. E aí a gente evoluiu dessa maneira, né? uma maneira assim, é, um experimento com defeito, digamos assim. Então as enfermidades não é provenientes de Deus. Ele não tem culpa de você ter chegado a ter uma doença que te gere dor o dia inteiro, por exemplo. Eu, por exemplo, tenho uma doença que me gera dor o dia inteiro. E ainda assim, o que que eu faço em retribuição? Eu gravo esses vídeos para vocês. É a minha forma de retribuir tudo que o pai fez por mim. Você acha que a doença ele fez por mim? Não. Aconteceu. Eu vou fazer o quê? A culpa é do pai? Não. É do meu corpo. Então, por que, que eu vou ficar é, é, acusando o pai de, de ele ser o culpado de eu ter doença? Não. O culpado é meu corpo. O meu corpo biológico. Se eu morrer amanhã, louvado seja Deus. Ué, todo mundo tem que morrer um dia mesmo, né? Vamos para a sexta. Quinta. A quinta mantém... A fé genuína, ela mantém um misterioso equilíbrio e a integridade da personalidade em face de maus tratos e da mais flagrante injustiça. Da mesma forma que eu falei com vocês sobre a doença, né? As pessoas geralmente costumam falar o quê? Mas por que que Deus permite tanta injustiça no mundo? E que na África as pessoas são pobres, morrem de fome... Gente eu creio dessa forma, existe uma briga espiritual muito grande para poder o nosso planeta se alinhar, mas infelizmente o ser humano tem uma cultura de dois, três mil anos de sofrimento, de deterioração, seja espiritual, seja intelectual, seja cultural, ele tem, então isso não é de um dia para o outro, vamos sofrer? Vamos sofrer, mas a fé no Pai, ela tem que continuar, porque se não fosse por isso, vocês não tem noção de como isso aqui estaria bem pior, entendeu? Vamos para a sexta. A fé genuína mantém uma, mantém uma confiança divina na vitória última, a despeito das crueldades de um destino aparentemente cego e da indiferença aparentemente total das forças naturais para com o bem-estar humano. É praticamente a mesma coisa que eu falei no anterior, né? O ser humano, ele pretende achar que o mundo inteiro está abandonado por Deus, mas não é bem assim. Então, se você tem essa fé genuína, você vai continuar crendo no Pai, você vai conseguir olhar o copo um pouco cheio, não um o um copo um pouco vazio, porque quanto mais continuarmos vendo o copo um pouquinho cheio, mais o Pai se aproxima de nós. E mais a fé nele aumenta. Quanto mais fé nele, mais próximo de Divino nós vamos estar. E mais perto de acabar essas injustiças no mundo, vamos estar também. Então, mesmo que você veja tanta injustiça, tantos problemas culturais, humanitários no nosso mundo, mantenha a fé no Pai. Porque Ele está no controle, mas nós temos que ajudá-lo, pelo menos crendo nele. Vamos para a sétima. Persiste inquebrantavelmente na crença em Deus apesar de todas as demonstrações em contrário da lógica e resiste com êxito a todos os outros sofismas intelectuais também está incluso no que eu falei anteriormente, correto? vamos para a oitava? olha o ventinho que delícia deixa eu segurar a câmera aqui porque está balançando, né? Aí. esse ventinho aqui é coisa muito rara por isso que geralmente eu também gravo aqui na, na florestinha. Eu chamo de minha florestinha. Né? Descobri ela aqui agora. Adoro gravar aqui porque tem esse ventinho fresquinho. Mesmo com essa lua aqui em cima. Oitavo. A fé genuína continua a demonstrar uma fé... A pessoa com a fé genuína, né? Continua a demonstrar uma fé destemida na sobrevivência da alma. Apesar dos ensinamentos enganosos da falsa ciência e da ilusão persuasiva das filosofias insanas. Isso é que é o grave, gente. Isso aqui é, é o grave. Você manter a fé, mesmo quando a ciência e até algumas religiões intelectuais, sabe? Alguns intelectuais, algumas pessoas até tendem a transformar tudo que é belo, tudo que é perfeito que o Pai nos deu... Adaptar isso para o, o, o dia a dia dessas pessoas, para o que elas acreditam. Porque a fé ela é uma coisa oriunda do Pai. Então, se você trabalha a fé das pessoas conforme a tua crença, você não está ajudando ninguém a nada. Você, deixa eu parar aqui um pouco. A câmera está balançando. Isso. Você simplesmente vai estar tá fazendo essa pessoa sofrer um atraso espiritual no crescimento intelectual dela. Intelectual e espiritual também, né? Então, se você tem a sua convicção religiosa, mas encontrou o livro de Urântia, leu o livro de Urântia, entendeu, compreendeu em seu coração que o livro de Urântia contém a verdade que o Pai quer nos trazer, mas que não tem aquilo. No livro de Urântia que você acredita, como por exemplo no vídeo anterior, reencarnação. Não, no livro de Urântia não tem reencarnação. Mas eu acredito que a reencarnação seja correta. E eu também acredito no livro de Urântia. Então eu vou fazer o quê? Para poder ficar melhor ao meu querer, a minha crença, eu vou inserir alguma ideia, eu vou pegar algum trecho no livro de a trabalhar ele para poder ele dar base para aquilo que eu acredito que é a ideologia da reencarnação, por exemplo. Acho que tem muitas outras coisas aí que a gente poderia citar, ok? Então, se você tem a sua ideologia, a sua religião, que não tem nada a ver com o livro de Urântia, como eu falei no vídeo anterior, das duas uma, ou você abandona o livro de Urântia e continua na sua crença, ou você assume o livro de Urântia e esquece a sua crença, caso ela não esteja inclusa no livro de Urântia. Quer ver um exemplo? Eu não sei por que eu sofro tanto ataque de leitores da Bíblia. Porque eu aqui falo do que Do Espírito Santo. Eu falo do Espírito da Verdade. Eu falo de amar o Senhor, seguir ao Pai. Tudo que eles aprenderam, aprenderam a ser, a fazer. Mas eles aprenderam uma outra coisa também. Amar o livro. O livro acima de todas as coisas, que é o livro preto. Aí eles me atacam porque eu falo mal do livro, porque o livro está ensinando eles errado. Não 100%, tem muita coisa aproveitável na Bíblia. Mas dizer que a Bíblia é 100%, 100% fiel à palavra de Deus, pelo amor, pelo amor do Pai, né? pelo amor de Deus, é você assinar um atestado de ignorância. Mas você tem todo jeito de me criticar, se quer me criticar? Primeiro, leia o que eu prego. Eu posso falar da Bíblia. Você que lê a Bíblia não pode falar do livro de Durante, que você não leu o livro de Durante. Depois que você lê o livro de Durante por inteiro, você pode criticar o que eu falo. Olha, Leandro, você tá... o livro de Durante está errado nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Você falou errado nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Mas não venha aqui no canal me acusar de algo que você nem conhece. Ou então adulterar o que está no livro de Urântia e depois acusar que eu tenho que abrir minha mente, que eu tenho que olhar além das entrelinhas. Não, meu querido, eu tenho que olhar o que está aqui. Se você quer olhar de acordo com o cardecismo, se você quer olhar de acordo com o Talmud, de acordo com o Budismo, o problema é seu. Agora, não vou eu querer incluir aqui o Budismo, incluir aqui o Talmud, incluir o cardecismo no livro de Urântia. É que ele não fala sobre isso. Ele fala sobre o Pai e ponto. A forma, o caminho mais simples de chegar ao Pai. eu não tenho que mistificar a coisa. Ok? Nós estamos no... 9. A fé genuína, a pessoa que tem a fé genuína, vive e triunfa independentemente da sobrecarga esmagadora de civilizações tornadas complexas e tendenciosas nos tempos modernos. Praticamente resumir tudo isso no que eu falei anteriormente, ok? 10. A pessoa que tem uma fé genuína contribui para a sobrevivência contínua do altruísmo, a despeito do egoísmo humano, do antagonismo social, da ganância da indústria, da ganância da indústria e dos desajustes políticos. É, é o que a gente vive bem no Brasil, né? Bem, eu graças a Deus não vivo mais. Mas se você ainda mora no Brasil, creio que muitos de vocês ainda moram, tem amigos aqui que Acompanha nosso canal da Suíça, acompanha o nosso canal do México, do Japão, da Holanda, de Estados Unidos, Portugal, Angola, gente, amigos aí de Angola, que podem ser que não vivam essa realidade. Infelizmente Angola também está um pouco conturbado, né? mas... Agora, nós sabemos os conflitos políticos idealizados lá no nosso país, Brasil no caso. E se você abandonar a Deus porque pensa que tudo aquilo ali está acontecendo porque Deus abandonou o país você vai estar demonstrando que não tem assim, uma fé genuína. ok? Então, você ter fé é, vendo tudo isso que está acontecendo e mesmo assim continuar acreditando no Pai. Pura e simplesmente assim. Vamos para a décima primeira. Pessoa que tem a fé genuína adere com firmeza a uma crença sublime na unidade do universo e no guiamento divino sem preocupações quanto à presença perturbadora do mal e do pecado. Já pegou pesado, né? Aí já pegou pesado. Seja algo que você tem que... Uma crença sublime na unidade do universo e no guiamento divino, sem preocupações quanto à presença perturbadora do mal e do pecado. O ser humano ainda está complicado de chegar a esse ponto aí, porque você acreditar no guiamento do Pai e... Defecar e se locomover Para as coisas ruins que acontecem É complicado É complicado Quem chegou a esse nível aí já tá Maestro já Porque o cara tem que ter muito sangue de barata hein? Eu particularmente não tenho Então pula essa parte 11 aí na minha vida Porque eu ainda tenho que trabalhar isso E o 12 por último A pessoa que tem uma fé genuína Ela continua adorando a Deus era isso. Continua adorando a Deus a despeito de tudo e todos. Ousa declarar, ainda que ele me mate, ainda assim servirei a ele. É, isso aí é comigo. Tô nem aí. Quer me matar, pai? É, por tua honra e glória. Então, meus irmãos, agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui no meu canal, compartilhando, curtindo, comentando. Peço a vocês, sempre que me ajudem, com comentários, com dicas, com pedidos, Leandro, fala sobre determinado assunto, pode ser polêmica, a gente aqui aceita polêmica, pode ser, não tem problema não, aqui vocês sabem que eu não tenho medo de falar, só não gosto, eu particularmente, não gosto quando as pessoas vêm e falam, por exemplo, um evangélico que segue a Bíblia, vem e fala mal do livro de Urântia, ele tem todo o direito de falar mal do livro de Urântia e deve assim fazer, mas, primeiro que ele conheça o que está falando mal. Agora, se você já leu o livro de Urântia, distorceu ele e quer colocar as suas ideias nele, nem comenta comigo aqui no canal, porque eu vou ser grosseiro com você. Me perdoe, eu sou arcaico, eu sou um bronco, eu sou, como eu falo, periferia de Urântia. Então, se você distorceu o livro de Urântia e vier colocar aqui suas ideias torpes, no canal onde eu estou administrando, onde eu estou fazendo aqui minhas apresentações altruístas do livro de Urântia, que eu faço isso por, por agradecimento ao Pai por tudo que ele fez na minha vida, tentando passar aqui a vocês um pouquinho do que, que é essa maravilha na minha vida, se você quiser falar bem do livro de Urântia, da sua forma, trabalhando ele, modificando a informação dele a seu bel prazer, deixa eu parar aqui e colocando a tua crença dentro dele me perdoe, mas você vai tomar pedrada. E eu, infelizmente, sou com a esse ponto, de te dar uma pedrada e eu pouco me importo se você é de luz, se você é de treva, ou se você é um buscador da luz o um escambau a 4 Falou besteira do livro de uranja, meu amigo? Eu vou cair em cima da tua cabeça.